Pega um microfone aí que você vai apresentar comigo Cadê o, Cadê o outro? Família, essa é a final Vocês já sabem como é que funciona Vocês gritam daí, as rimas melhoram daqui, certo? Do meu lado direito tá o Jonão Do meu lado esquerdo tá o Márcio Então é isso, já tirou para o ímpar? Quem começa? Márcio na voz Bate volta pra todos os áudios, vocês estão de acordo, rapaziada? Vocês gostam de bate-volta, né? Vocês são sem vergonha, eu conheço, eu conheço a maldade de vocês. Vamos de bate-volta, MC? É isso, produção? Bate volta, vamos que vamos? É isso? Fecha! Vamos que vamos então! Márcio na voz! Bate volta naquele speak, DJ! Aperta o play naquele jeitão! Então, família, levanta a mão pro alto todo mundo! Bota energia positiva pra cá! Bota energia! Mate cara no trap, Mate cara no trap, Mate cara no tem Mate cara no trap, Mate cara no trap, Mate cara no trap. Aê, ah, é que é uma satisfação cada cremada que eu colo Cada lugar que eu piso nesse solo sagrado Mas sabe mano que hoje você vai ficar atrasado Porque você sabe o que fazer no trap Você não rima bem e não manda nada Mas o tato é acaba com os famosinhos E também acabar com a da casa Se é que você entende, mano Hoje eu vou vir pra degolar, e jornal pode ir pra, Você é fraco pra caralho, mano E dessa fase você nunca vai passar Na moral é oito versos, até me perco porque você sabe, mano, que seu credo tá ocupando o espaço do universo Tá ligado, mano, que eu chego nessa base, fica quieto, meu parceiro, porque aqui eu te ataco Ele me julga como inferior, nem terminou o verso Depois eu que sou fraco, tá ligado, né, meu chapa então tão forte Na moral, moleque, agora você só socorre Então você tá ligado contra mim nessa batalha, pode ter certeza, chapa, que agora você morre Matando o você tá ligado? Esse teu papo, eu vou botar defeito É tipo drogadinho, tem uma diferença Entre ter fama e ele ter respeito e você... Não tem nenhum dos dois se opõe, você sabe, mano, que hoje o se o MC, vai amassar seu sonho É, você tá achando que você tem o respeito, mas o meu respeito você não tem, eu vou frustrado Porque respeito eu tenho de MC que ganha com o Rima e não com os amigos do lado Você tá ligado que eu chego na batalha, olha só, boneque, esse é o defeito Você tá falando que pra mim o chapa, eu não tenho o seu respeito Eu não tenho o seu respeito, com o seu respeito, tá que você vaza Eu só respeito quem me ajuda, que é minha mãe, que me cuida e lava as comidas de casa Aprende a respeitar na rua, senão sua vida vai ser em vão, seu cuzão. Por isso que eu já percebi que você não tem a função. Sabe o que você faz, mano? Pra ver se você aumenta o nível da sua rima. Volta lá pra área 51, ô porra, fugitivo alienígena. Vou voltar pra área 51. Tá certo, esse foi o seu ataque. Eu tô na área 51, mas você não muda bem nessa hora de combate. Tá ligado, mano? Chego na batalha. Olha essa moleque, você tá perdido. Área 51, igual os alienígenas, seu talento, ele sempre tá escondido. <risos> Mati cara no trap, hey. Mati cara no trap, hey. Mati cara no trap Mati cara no trap, hey. Mati cara no trap, hey. Mati cara no trap. Hey. Primeiro round meio enferrujado, tá ligado? Mas esse segundo agora eu vou levando a sério É claro que nas ideias eu já levo a sério Seu corpo e seu espírito eu levo para o cemitério Você tá ligado, pois você não entenderá Por isso dessa fase aqui você não passará É claro que eu vou aumentando o meu nível Enquanto isso meu talento hoje é discutível Tá ligado, chapa? Pega e aprenda Melhor você para, neguinho, então se surpreenda Você quer o rap como ferramenta? Mas hoje eu abro seu crânio com uma chave de fenda Cala sua boca, mano, você é fraco Você tá ligado que hoje o máximo tá zatano. O meu corpo vai pra do cemitério, só que a minha alma tá descansando em outro plano, mano, você é muito fraco, é só meu corpo que você vai levar, porque a minha alma tá aqui, e ela que veio desceu só para te matar, tipo aquele espírito lá que você tem medo de enfrentar, é ele mesmo, é o Márcio MC, que aumenta o tom de voz quando é pra te enfrentar, a sua alma veio lá de cima, você tá ligado que eu faço, e enquanto isso eu tô chegando na batalha, mas você cê tá ligado fazendo papel de palhaço, sua alma veio para me matar, mas Nesse papo, pega e se acostuma Como que sua alma me mata Se eu sou um monstro habitável e sem alma nenhuma ah, Cala sua boca mano, já percebi Que o João não é muito fraco, ele não é cristalheiro É que pra criança eu sou palhaço que traz a alegria Pra você eu sou palhaço no bueiro E é que você vai entender Mano, cê tá ligado que aqui é rataria Mas o MC em cima do beat é só pra fazer poesia ah, Você tá ligado que eu chego nessa base Você tá ligado que eu sou fistalheiro. Você tá falando que é tipo o palhaço Daqueles que fica na boca de bueiro Você tá ligado que eu chego agora Com certeza mano, você é um babaca Palhaço que fica na boca de bueiro Nunca vai ser do rap, o canta boca de lata Uou! Ah, só que cê sabe que você vai perder É que eu sou palhaço que tá lá pra você aprender Que não tem que se intrometer onde eu não é chamado Mano, cê tá ligado que você é fraco Eu não te chamei lá Coloca a cara no bueiro, a culpa é toda sua Se depois o mais te degolar Tá todo mundo de acordo aí, minha rapaziada? Que a democracia tá balada aqui hoje. Quem começa? Você, Márcio? Márcio na voz, terceiro e decisivo round, DJ. sorte o pesadão do Bumbeb. Ai! Tchucu, oh! tchá! É só o undercal para pra crescer Você tem que aprender Uma coisa que eu vou explicar pra você Que é de degrau em degrau Eu tô construindo a escada da minha casa E se você tá lá embaixo Se precisar me chama que eu te levo lá pra em cima dela tá ligado mano, que eu vou te explicar até travo Mas sabe mano, que eu nunca me perco no meus versos Eu sei o que eu falo, tudo é sentimento, tudo bem de dentro Isso cê não entende, já você é diferente Vem do seu caderno, preso e trancado com as correntes é claro que minhas rimas, elas vêm lá do caderno Pois eu escrevi a minha trajetória Tipo Eduardo sobrevivendo no inferno Você tá ligado? Eu chego nessa base Olha só, moleque, pra mim é muito fácil e, Infelizmente, esse rap é serviço Com certeza você ainda só tá no estágio Incompleto, analfabeto Você tá ligado que eu sou mais alto que o dedo que tu tem Porque não manda bem Enquanto eu tô querendo mudar a vida Você só nota de 100 É que a vida é diferente, mano É tipo jogar futebol com o todo corrido Mano, você sabe que esse filme é muito concorrido. Você vai entender porque você não vive a vida do jeito que deveria viver. Eu vivo de freestyle, de decorada. Por isso que você se perde na RAP. Você tem razão, é tipo futebol. Você tá ligado que eu sigo no caminho? Pois eu sou clássico. Igual 2014, Robin Van Persie, o gol de peixinho. Você tá ligado? Olha só, moleque louco. Isso que acontece, então agora me entenda. Melhor você parar. Então agora pega Lenda. Tipo o Van Persie, uma lenda, mano, sabe que você não arruma nada Só pancada nessa sua cara feia, mano, sabe que você vai arrumar treta, ah Igual o Van Persie, na verdade é sim, mano Você é só um frustrado, tipo o Van Persie Que fez uma história, só que hoje em dia O Jô não tá aposentado Uou. Eu tô aposentado, olha só, moleque tem que se acostuma, eu tenho uma história Eu me aposentei, você não se aposentou Porque não tem história nenhuma Uou. Você tá ligado, isso que acontece Olha só, moleque, façamos assim Não tenho que provar mais nada pra ninguém Eu já fiz minha história, isso daí tá comigo e por mim Uou! Uou. <risos> e aí, Vou Felipe? Um Felipe Toscano, fala para mim. Fala, Aleph Leite. Seguimos com a votação? Let's go. Vocês ouviram? Vocês já sabem como é que funciona. Barulho para Márcio! Uh! Diferentemente quem gostou Barulho para Jonão! Uh! Barulho pro Márcio! Uh! Jonão! Uh! É. Escritor, uh! esse tá Gente, mais uma vez ó, É a final, é o último grito da noite de vocês é. Barulho pra quem gostou das rimas do Márcio uh! Barulho para as rimas de Jonão uh! E agora, José? A festa acabou Não? Não. Mão pra cima? Mão pra cima, eu vou pedir mão então Barulho mão pra cima para Márcio Conta pra nós 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 Certo? Márcio 9, Jonão. agora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jonão, mano. 15 16 17 18 19 20 É isso, minha rapaziada. Família. Nosso tempo está se acabando. Vamos fazer um freestyle do campeão com os dois. Quatro rimas pro Jonas, quatro rimas pro Márcio, duas e já finaliza, certo? Yo, yo. Freestyle do campeão, yo. DJ, prepara aquele beat. Yo. Ai! Ah, ah, ah, ah. Me enferrujado, tá ligado? Mas eu tô voltando agora para as batalhas. Mas você já tá ligado que eu não posso chegar e não posso dar falha. Agradeço a plateia toda que passou uma energia. Você tá ligado que isso que é foda, pra mim é muita alegria. Mas eu uso minha sabedoria, tá ligado em cada espaço Por isso que eu chego nessa batalha, sempre calculando meu espaço você também mandou muito, na moral, se é foda na rima E representou muito bem todos os seus manos e seu time de campina É que é tipo assim, tudo é aprendizado, mano Boa satisfação e o um convite pra eu ter colado, mano Vários parceiros veio comigo e nós quase chegou atrasado, mas Percebi, mano, que o importante é fazer o um improvisado Satisfação a toda a plateia que tirou o um tempo para nos ouvir Mano, isso não é Ivan, é o sentimento do coração de cada MC Porque cada um tem a família, todo mundo quer ver a família por isso que a gente faz freestyle e no beat sempre manda bem Sempre manda bem, você tá ligado, não somos refém Enquanto isso você já tá ligado, seu nível você levou a mais de 100 Você tá ligado, olha essa seu moleque, eu tô chegando agora até amanhã Você é mais um da história, que cruzou o meu caminho e eu virei fã É isso aí, minha família faz barulho, por hoje é só, tamo junto